Malta, uh, estou aqui a gravar mais um vídeo e há uma coisa que quero vos dizer. Por favor, não ponham comentários impróprios aqui no meu canal de YouTube, que já aconteceu e eu ainda estou a bloquear esse, esse comentário, tá? E, e estamos aqui de volta na nossa série de Minecraft 1.16. E malta, finalmente sabem o que é que nós vamos fazer? Vamos terminar a mansão Para isso vamos ter também a alisar Por isso é que vou pa por alguma parar algumas vezes ou oh, assim Pronto é isso Ainda está aqui a aparecer Estou... é é uh, E é isso e bora lá para o vídeo de hoje malta que é? bora lá Um bom de vocês Ainda estou para eliminar outros mundos que eu ainda tenho até agora. E malta, estou a pensar em fazer no próximo episódio uma ponte gigante até ao nosso portal. Tá, então é. Tenho que diminuir aqui isto. E. diminuir. E malta, já vou deixando o vosso like. Apoia muito, tá? É, então, por favor, deixa o like. E inscrevam-se quem não está inscrito. Por Ok. Tenho que mudar de fato. Né? Eu não vou com este dior. E eu quero guardar. Eu vou fazer agora um baú. Mesmo próprio. Tá? Para, para as armaduras. isso e... Para organizar elas. Está ah, aqui malta. Pronto, chega perfeitamente. Sério, é perfeito para um baú. E eu vou por aqui, tá? Vamos aqui. Vou por aqui isto, isto e as botas. Estão a ver? Tudo em ordem. E agora, o, o resto desta armadura vai para aqui. Eu ainda vou pôr o peitoral de ferro aqui, estão a ver? Ai... Ai não. Eu ando me enganar muito. Há algum tempo não gravo vídeos de Minecraft. 1.16. Um então bora lá. E vamos entrar. Vou ver se não me esqueci de nada. Esqueci-me de algumas coisas, malta. Temos que ir à nossa loja agora. Ah, e para quem não viu o último vídeo. Vá lá que... Também não foi daqueles que foram assim tão grande, coisa E eu estou a dizer isto porque também acho, tá? Mas uh, eu gostei do resultado, não ficou assim tão giro, mas tenho agora muito espaço para pôr aqui a floresta carmas e olhem só, alisei o nether. Ficou, uh, eu gostei do resultado por ter conseguido, mas não ficou assim tão giro, isso é verdade. Agora lá aqui, eu gosto de pôr um pouco mais, pronto, vamos lá agora para o mundo normal, estamos a ser teletransportados, chegamos malta, barra time 70. não quer gravar com isto tudo escuro, e só porque quero dizer uma coisa, eu já não estou aqui no pacífico, uh, agora estou no normal, mas também não vai haver monstros, por causa que eu estou sempre a pôr no time 70, e se estiver no nether, que é onde estou sempre, também não vai haver, por causa que vou estar com a armadura de ouro, que vai afastar todos os mobs, praticamente, praticamente. E também não me vão fazer mal se eu não nos fizer, por isso. Bora lá, bora, bora quebrar isto tudo, tudo vou precisar de muita madeira para aqui esta também e aqui e agora tenho muita madeira para continuar a fazer a minha mansão que não é bem uma mansão mas vou continuar a dizer que é uma mansão para mim é uma mansão ai minha pá minha pá malta vou aqui quebrar isto tudo. Hoje não é episódio de alisar nem pôr um monte liso. Uh, mas eu estou a pôr isto liso por causa que esta ilha é pequenina. E tem só um montinho. Tem só este monte. Por isso eu acho que consigo tirar este monte daqui. Porque é um monte. Ah, claro, malta. Eu estou quase a gastar a minha litra, então vou tirar. Eu prefiro pôr o meu peitoral normal. Que tem menos chance de ser quebrado. Ok, vocês sabem. Estou a ficar com fome, este é o problema. Eu tenho que começar a arranjar comida no mundo normal. E no Nether, né? Vamos levar isto. Malta, o que é que eu estou a pensar em fazer? Vou levar terra normal para o mundo, está aqui, e vou plantar árvores. Eu nunca testei isto, vamos lá ver. Já existem as novas árvores do, uh, do Nether, mas tipo, vamos testar agora mesmo. Às vezes nós podemos ter um pouco de curiosidade. Ah, e é melhor também trazer malta, mais pouco de artifício. Se não voar já fez a história. Uma tira da calma, tá? Não foi assim com tanta calma e estou cheio de fome, malta. No Minecraft. Bora lá. Uhum. Ai não, não é aqui, é aqui ali. Vamos lá testar. Vamos aqui abrir um grande espaço. Estão a ver estas terras. Bora lá testar. Teste número 1. Um, pôr uma terra. Aqui no mundo normal. Bem, isso dá malta. Isso dá. Teste número 2. Pôr um rebento de árvore. E fazê-lo crescer. E é o último teste. Vamos lá por aqui. Aqui. Deu. E vamos ao último teste. Malta, eu tenho que organizar o meu baú. Sério. Ai, o meu inventário, não é baú. O baú, baú já está aqui tudo. Mas também tenho que orga organizá-lo. Isso é verdade. Já vou pôr tudo na loja. Tudo o resto não precisar. E bora lá testar. A rima foi sem querer ah malta, sem tirei. Vamos testar. Malta, nós estamos... Eu... Olhem só como é que fica. Olhem só. Pelo menos já sei qual é que vai é ser o título do vídeo de hoje, malta. Pelo menos já sei. Espera lá. Pronto, já está. Tirei um print screen. Já sabem o que é que isso quer dizer. Já é imagem para hoje. Imagem de vídeo, né? Vamos lá. Por isto aqui. E bora lá. Para o Nether. Um. E dois e três. E vou! Agora há uma descida calma. Malta, isto não foi assim tão um calma, estou cheio de fome, sério. Olhem para, para a minha barra. Não, malta, eu preciso rapidamente. Uh, vou pôr aqui, onde é que está? Olhem, uh, aqui no próximo episódio eu vou fazer ali uma zona para, aqui uma zona para agricultura porque neste momento estou cheio de fome mas neste momento malta só vou pôr mesmo por causa que estou cheio de fome e não vou aguentar assim tanto tempo, isso é verdade olhem a primeira semente vá lá que eu tenho um animal é Nether há montes delas eu acho que preciso de mais malta Agora vamos ter que ir andar por todo o mundo de litra, malta. Senão. Fico sem fome. Oh, espera! E os corações! Malta, sério, eu nunca estive assim. Tanto tempo. Uh, de, no, no modo normal. Ainda no Pacífico. Sério, nunca mesmo. É! Malta! Não aguentou! Fiz Ah, vou deixar tudo aberto. Porque eu descobri que agora estes meninos destroem portas. Está tudo aberto. Preciso do quê? De mais. Pronto, bora lá. Olhem só. isto Fica tão esquisita a cor, mas ok. E eu ainda estou para fazer uma viagem muito longa Pelo Nether Para cortar o caminho Vai um E vai dois Vai três E vai Pronto, cheguei aqui E o que é que agora nós vamos fazer? Eu, sério, eu vou agora buscar tanta, mas tanta, tantas sementes para semear. Vou tentar ter várias. Eu não quero assim perder tanta vida enquanto não tenho... Ai, vida não, não Enquanto não tenho nada. Vou por aqui... Agora, vou pegar mais, tá? Vá, vamos. Olha, aqui está tudo livre. Vamos lá ver se é que eu preciso. Não, já está a máximo. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar. Mas é claro. Sério, agora vamos fazer isto muita vez, malta. Para não ter que comer uh, mais nada. Eu preciso de comida aqui. E claro, as sementes vão duplicando. Por isso, isso é muito bom. E também vamos precisar de mais espaço, malta. Ai. Sabem o que é que eu preciso fazer? Tirar a litra. Estou a gastar imenso. Malta. E quando eu precisar de mais ou menos? Vai desta forma. Isto é que não falta. Mas claro, também não podemos gastar demasiado. Porque isto é muito bom já ter isto. Bora lá tirar tudo o resto. E agora vamos pôr de novo mouse Vem. E nem é preciso entrar no criativo, obviamente. Nunca foi. Pronto, fiquei. Sem aquilo. Então agora vai ter mesmo que ser a, a esperar. Olhem barra time 7.0. zero perfeito malta agora pronto. vamos aqui e vamos por mais porque tem imensas sementes que precisam de crescer eu não vou aumentar uh, com com comandos uh, por causa que já aconteceu crashar o Minecraft e a minha e o meu mapa desaparecer para sempre. Então não vou pôr nenhum comando. Não quero ter o risco de perder. Malta, eu tive uma ideia. Vamos com as terras assim, olha Vamos, vamos. E vamos sempre andando. Vem, até aqui, mais ou menos, quando terminar, pronto, chega. Agora, ponho, olha, F. Vem, e é muito rápido. Também estão a aprender comigo. Vem, como jogar Minecraft de forma facilitada. Olhem mais uma semente. E pronto sobrou 5 sementes que quero guardá-las. E quando crescer eu vou fazer pão, mais pão ainda porque agora eu vou fazer pão. E acho que é assim que eu não tinha a litra posta, então não vou conseguir voar. Eu não quero gastar assim tanto também por isso. Bora lá vamos precisar de mais. Mais uma crafting table. Crafting table é, que, é o que não falta. Por que eu não vou por lá dentro? Eu, vou, eu ponho lá dentro. Mais fácil e tudo. Pronto. E o que é que vou fazer? Um clássico. Vai. Pronto. Tenho nove pães. Já consigo comer. E. Se, e... Daqui. Quando nós estivermos no episódio 20, mata, eu vou mudar para o difícil. Pois é, vou pôr para o difícil. Tenho que ter muito cuidado, sério. Vou ter muito cuidado. Agora precisamos de muitas pedras. Vamos lá rapidamente também quebrar isto. Uh -uh. Eu acho que tenho um pack lá na, no, meu, no Nether, quando fiquei preso no mundo normal, tá? Também. Então, Vamos aqui quebrar o resto, que eu quero ter uma vista linda lá para fora. E apontamos e já temos aqui alguma pedra. Ai, malta, estou a quebrar com a picareta de Silky Todos! Ai, não. Eu não quero a picareta de seu kit, malta. Eu quero esta picareta onde sai normal. Senão não consigo fazer o que eu quero. Agora sim. Vejam só. É assim que se faz escadas de pedregulho. Quem não sabe. A maioria de vocês deve saber. Mas também não posso dizer que as pessoas não sabem. Pronto. Vamos fazer aqui uma coisa temporária. Para sempre que vir a, quiser vir aqui ao outro lado. Ir. Pronto. Bora, bora. Bora. E depois haverá mais pedra. Bora lá. Malta. Eu já volto porque já estamos aqui há algum tempo. E eu não quero exagerar. Já vamos dar aquela mordidinha e vamos continuar a trabalhar, malta. Olhem só para a minha pá, como é que já está? É, ela já está uh, quase a meio, malta. E é uma pá de netherite que é o um minério novo e muito melhor do que o diamante. Pela é uma da de... quebrar muitas coisas, malta. Sério. E também já ficámos aqui um remendo de Bétula para a recordação. Então bora lá continuar. Já estamos aqui a terminar de alisar, malta. Sério. Olhem, olhem como é que isto está a ficar. Está a ficar tudo alisado. Claro que não é o um mais giro. No mundo verdadeiro não é assim tão giro. Uh, por causa dos tipos de chão. É, quando nós quebramos, malta, o tipo de chão fica muito diferente. Fica uma desta coisa, outra daquela coisa. E não fica assim tão giro, percebem, malta? Percebem o que eu estou a querer dizer? deixem vos mostrar. Olha, este minério aqui, vou dizer o nome, porque já não me uh, Vou vir aqui. Este. É o sandstone, este é a pedra, a stone normal, né a sand, que é, pronto, areia, terra, que neste caso está aqui, é, não diz, uh, pronto, vários tipos, e não, não, começa a não ficar assim tão giro, hein mas claro, a vista é linda para ali. Aquilo é giro, aquilo é aqui, giro. Aqui. Bora lá. sério. Sabem o que é que agora estou a precisar, malta? Para decorar a casa. Vou dar aquela... Brilhadinha. Vou limpar a casa com isto. Olhem só. Este estilo da casa. Assim, esta coisa aqui em volta. Com isto parece mesmo uma mansão. E ainda se eu puser outra, outra, outro andar, como eu vou fazer? E é verdade, eu vou fazer. ai ah, há um outro andar, quase me esqueci. preciso tirar então isto. Quase me esqueci do outro andar, malta. Por isso, o que é que acontece? O outro andar vai ficar uh, ainda mais giro com isto aqui por baixo, percebem? olhem só como é que fica. Vou dar aquela diferençadinha. E, e malta, só para saberem eu não estou a copiar de ninguém. Isto é verdade. Isto é único. Pelo menos eu acho que, que isto é único. Não sei se alguém já copiou. Já fez, quero dizer... -te. Mas, eu deixo de fazer assim, olhem como é que isto fica muito Mas eu vou tirar isto porquê? Por causa que não, não é daquelas coisas que não é assim tão bem. Acabei de ver que não fica assim tão bem, malta. Ai, porquê é que eu fiz isto? Olhem, saíram paus e tudo. É a recompensa por estar a girar a casa. É a recompensa. Malta. Olhem só como é que ficou. Precisamos só de mais luz. E tirar esta árvore daqui. Vou aqui pegar a tesoura. E vir aqui. Olhem só, malta. Que gira que a casa fica, malta. Que gira. E agora, vamos aqui. E pomos aquela, aquela porta. Malta, por que eu não ando a gravar assim tantos episódios agora de Minecraft 1.16? Tudo o que eu publiquei já tinha gravado há um tempo, mas porquê, Max? Porque dá algum trabalho, malta. Sério, dá mais trabalho do que gravar um vídeo normal. Porque fazer isto, malta... Uh, ah, e os vídeos também Robux também tem que estudar para, para ter a certeza e publicar o vídeo. Uh, por isso, estes vídeos dão algum trabalho de construção, percebem? Uh, Do Robux que se pagam, serem grátis. Dá algum trabalho. É por isso, nota que eu não estou a gravar assim. Então, ai, vamos dar aquela mordida. E barra time, set, okay. zero e é por isso malta olhem maçãs malta é muito importante pouparmos maçãs por causa que é um das das comidas para mim são mais raras do que o de uma árvore poupar esta maçã mas malta foi este o vídeo de hoje já testámos uma coisa uh, e deu foi aquilo da árvore ficou muito giro eu neste momento, para me lembrar onde fica, perfeitamente ali, vou ter que ir para Ai. um Nether, tá, já, porque eu oriento-me melhor para vir para o mundo normal ou para ir para o Nether, tipo, eu não me oriento para ir logo para o Nether após algum episódio, eu aguento-me quando estou no Nether, vir para aqui e depois voltar, por isso, é... Pronto. Foi uma descida boa. Mas aquilo não foi. Pronto. Mas malta vamos ficar por aqui no vídeo de hoje. Que já fizemos algum tempo aqui de gravação. Eu não quero estar aqui demasiado tempo malta. Porque é verdade malta. É. Uh, eu não, uh, e também claro. quanto mais rápido é o episódio. Mais episódios tenho. na minha série. E isso é até bom. Uh, não é por terem menos episódios, uh, para terem menos tempo de episódio por uh, dia ou assim, é porque assim tenho mais episódios, porquê? por todas as minhas séries, malta, foram pequenas, menos duas delas, neste momento não me estou a lembrar de nome, é, e é isto, ficamos por aqui no vídeo de hoje, espero que todos tenham muito gostado do vídeo, um grande abraço, não se esqueçam de deixar o like, inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço. Fui, malta!